olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de uma carreira tá esse ponto ele é múltiplo de 10 então é só fazer 10 mais 10 mais 10 e assim por diante bom para começar eu vou fazer uma carreira de base tá uma, duas, três, quatro, 5 seis, sete, 8 9 correntinhas tá vou contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 aqui na 15ª correntinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas Vou virar o trabalho: 12 um, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, 12 um, aqui no terceiro, um ponto alto, um dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar novamente aqui no ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas aqui. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, aqui na décima correntinha, um ponto baixo. Então, agora eu vou repetir: um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar o meu trabalho, 12 um, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas. Então, aqui ó, nesse ponto alto, um ponto alto, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar meu trabalho novamente aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas 12 um, aqui no terceiro um ponto alto Um, 2 3 4 5 correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aqui na décima correntinha um ponto baixo então, agora é só repetir, então, para terminar, vou dar duas laçadas aqui: 123 um, aqui na quarta correntinha, um ponto alto duplo, ok? Esta carreira é a carreira de base. Agora eu vou fazer o ponto fantasia. Tá, então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9 correntinhas. Todas as vezes que você for começar, você vai começar com 9 correntinhas, ok? Vou virar meu trabalho, vou dar duas lançadas aqui nesse ponto alto, um ponto alto duplo, duas correntinhas. Aqui nesse espaço um ponto baixo, duas correntinhas, duas lançadas. Aqui nesse ponto, um ponto alto duplo. Ok, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Aqui nesse ponto alto duplo, um ponto alto, duas correntinhas, pula aqui 12. Um, aqui no terceiro, um ponto alto, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar então, aqui no ponto alto um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui nesse ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Tá? Então agora eu vou passar para o próximo aqui, tá? E vou repetir. Duas laçadas aqui nesse ponto um ponto alto duplo Duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo Duas correntinhas duas laçadas aqui nesse ponto tá bem aqui no nozinho um ponto alto duplo Duas correntinhas, vou virar um ponto alto aqui nesse ponto alto duplo. Duas correntinhas aqui nesse ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar novamente aqui nesse ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, aqui nesse ponto, aqui no nozinho, eu faço um ponto alto, ok? Agora é só fazer, novamente, duas correntinhas, duas laçadas e um ponto alto duplo aqui nesse ponto. Duas correntinhas, um ponto baixo aqui no espaço. Duas correntinhas, um ponto alto duplo aqui, nesse pontinho aqui, ó, que tá atravessado, tá? Duas correntinhas, viro, um ponto alto aqui no ponto alto duplo, duas correntinhas, e aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e aqui nesse pontinho atravessado eu faço um ponto alto. Agora eu vou dar uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Vou vir aqui nessa correntinha. Ó, aqui tem um nozinho, aqui ao lado tem uma correntinha. Então é nessa correntinha que eu vou fazer aqui, tirando de dois em dois até o final. Assim tá ok. E agora é só repetir a carreira. Tá, então aqui, como eu disse, eu começo com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou virar, dou duas lançadas aqui nesse ponto alto. Aqui um ponto alto duplo duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntinhas duas lançadas aqui nesse ponto eu faço novamente mais um ponto alto duplo duas correntinhas viro meu trabalho um ponto alto aqui no ponto alto duplo duas correntinhas Pulo um dois, aqui no terceiro, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas vou virar aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas aqui nesse pontinho, um ponto alto, duas correntinhas, e faço novamente tá, eu vou repetir ok. Então, é só seguir fazendo esta carreira. Então, aqui está o pontinho, né? Parece uma renda. Esse ponto ele rende bastante, porque parece, né? Que ele faz duas carreiras ao mesmo tempo. É desse tamanho assim, ó. Tá? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.